Chegou a hora do Café com Ouvinte Olá, estamos aqui no Café com Ouvinte Na casa da Dona Assunção Cardoso Ela que é um ouvinte aqui, olha Federal, como se diz aqui na nossa rua do no programa Voz da Macabuqueira e Estamos aqui hoje para bater o um papo com ela aqui E só lembrando que ela faz aqui um salgado Super gostoso, viu? O Lira Filho que eu diga, né? Lira Filho, né? salgados aqui dela Estamos aqui na cozinha dela aqui, né? E aí, Lidmar Rodrigues, para o lugar da Macaboqueira. O Café Convinte, a dona Assunção. Toda a equipe. Deixa eu contar aqui quem é que está dessa equipe, né? Que está nos acompanhando hoje. Eu, Lidmar Rodrigues. Lira Dutra. Lá atrás, Cláudio Ribeiro. E hoje nos acompanhando a Yasmin Rodrigues. Uhum. É, dona Assunção. Aqui a gente vinha brincando, né? Porque nós estamos na rua mais famosa a gente acabou de vir aqui da, da outra Assunção, Assunção 1 né? é. apelidada aqui na, nossa, na rua Assunção 1, Assunção 2, você é a 2 e dona Assunção, é, a gente quer saber por que, que você gosta de ouvir o nosso programa o que que mais lhe chama a atenção? Eu gosto, eu gosto de quem vai apresentar lá, quem vai cantar aquelas pessoas que sempre se apresentam lá, eu gosto eu gosto muito, eu gosto de ali ah, o senhor olha aí Todo mundo adora aqui quando é ele é, é, é. E os outros mais que vão se apresentar lá, a gente gosta Ok é, Sem assim, falar assim, porque aqui na rua, né, já tem, ou seja, todo mundo tá se apoiando, né Nós é. temos aqui um locutor, nós temos um, um tocador, um cantor, né E aí, assim, um vai apoiando o outro, né, legal E o líder sempre mandava pra gente, a ó, gente fica Na expectativa de ouvir é grato né porque a pessoa tá lembrando a gente sabendo tá que a gente tá ouvindo ó oh, é um programa genuinamente granjense de granjense para granjense e a gente quer saber assim, se você tem é, alguém que você queira mandar um alô dá, é, pode ser alguém da família algum amigo mande um alô que vai estar tá ouvindo e que vai estar tá nos vendo também é aqui, pra, aí, primeiro para a Rosa Muniz, né? Olha, a, é, ah, lembrando que a nossa está aqui. O tá né? Primeiro para a Rosa Munir, né, que está aqui nos ajudando. Sempre está aqui todo dia, essas horas. Olha. É, quando ela morreu, eu fico, ó, não fico sentindo o calor dela. Olha a gente aí. vai colocar ela no... A Jaime do Gomes, meu esposo, a Lafota, o filho. É e mais outros vizinhos né, que estão aqui perto, até perto. A gente coloca a Rosa no make-up. <risos> Aparecendo no... O café com Todo mundo aí, né? Que fica sempre ouvindo você. A gente gosta, adora esse programa Lidma, e a dona Susana só falando que ela é a mulher é guerreira, né? A gente tá aí trabalhando, né? A gente tá, tá, tá trabalhando e realmente ela. Faz os salgados dela aí, você pode dizer, quem quiser contratar seus salgados, né? Pode vir aqui ou pode, pode falar com mim, você, né? Falar tá que eu faço. Né? E é mãe da querida Neuma. Ah, isso, é. né? É. Depois nós vamos na casa é da Neuma. Entendeu? Neuma, presta atenção, viu? <risos> Me dá uma, dá, como é? Da lasanha da Neuma, né? Eu falo uma lasanha que é federal, viu? Olha aí, ó. Faz. Tá, vamos lá falar, é... Na cozinha é ah, ah, vamos criar um quadro, um um um claro, né? na cozinha é panela, para fazer né? as comidas, é verdade. a gente vai engordar A gente vai engordar Pois a pois, é, pois era só isso mesmo é, Pois, tranquilo, a gente agradece demais o né para você aceitar a gente vir aqui na sua casa né E agradece demais também a sua audiência, a sua participação no programa, às vezes está ali na live, amigos, né, ela participando lá Continua ouvindo o nosso programa. Eu sempre sempre me fazendo o almoço, eu vou lá no arquiteto, o celular e cozinha. Deixa o negócio, às vezes, quando eu lembro, de digo, eu já... Também tem a oportunidade de tá estar na live, né, é. também, de ver, de ver a live. E a gente faz também esse convite, não só você aqui no quadro Café com Ouvinte, mas também indo lá no nosso programa. É, participar também da, da entrevista, já que você mora aqui na rua mais famosa da cidade, né? E mandar o seu alô ao vivo lá para todo mundo, tá bom? E aí a gente vai finalizar, né? quando a gente quando fala assim, esse foi o programa, todo mundo fala junto. Vamos dar uma caboqueira. Então, agradecemos a todos. A Rosana ali também, beijo de também mestre Amaro já botar. Vozes da, da Macaboqueira <risos> <risos> E esse foi o quadro Café com Ouvintes